Estudou muito sobre marketing digital, mas ela não tem resultado. E aí o que ela está ajudando a pessoa? Ela ajuda com certeza, só que ela está usando a experiência do consultor. Né? Porque foi um cara que estudou bastante e ele está passando esse estudo para a pessoa. Tá? Então perceba como as áreas elas têm ali uma camada muito fina ali de, de, que diferencia uma a outra. Né? Por isso que é importante você ter